Vida de estudante é tenso. Eu já procurei em tudo que é lugar. Cara, já peguei o livro mais antigo que eu tinha da minha vida e não consegui encontrar uma resposta para saber quando é que eu devo fazer. pra me cara. É uma situação muito complicada. Meu pai, minha mãe, meu tio, ninguém me entende. Tenho ah, uma ideia... Como é que eu não tinha pensado nisso antes? Tem um vídeo de um professor, cara. Pô, professor bonitão, mano. Que ele tá falando exatamente disso, cara. Vou dar um play, já sei. cara. vou ver esse vídeo, isso pode salvar a minha vida. Salve, salve, pessoal! Quem fala aqui é o professor Alan Rodrigues, professor de Química aqui do Descomplica, gente. Ai, que lindo, cara! É muito bom vir aqui para poder responder para vocês, vocês estudantes que vão fazer vestibulares e o Enem, cara, nem 2020, não importa, responder para vocês uma das perguntas que eu mais recebo por rede social, pessoalmente, que é quando é que eu devo fazer um cursinho para vestibular? Essa é uma pergunta bem interessante, eu quero dialogar com vocês sobre ela no decorrer desse vídeo. Perfeito? Antes de mais nada, já quero dizer para vocês que aqui embaixo vocês vão encontrar um link para você assinar o Descomplica com preço sensacional, beleza? Então vem que vem. Então é isso, pessoal. Olha só. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a parte da blogueiragem. Eu sempre gosto disso, galera. Se inscreve no canal aqui do Descomplica, porque a gente sempre oferece muito conteúdo de qualidade. E uma das coisas que eu queria deixar claro aqui para vocês é o seguinte. Aqui embaixo nos comentários é fundamental pra gente que vocês mandem as perguntas, que vocês falem com a gente sobre o que vocês querem, né? Ah, eu quero a aula do Alan com roda, eu quero, sei lá, faz uma aulinha de macete, faz uma aula de blá blá blá. Deixa aqui, galera, porque a gente vai é, é, olhar para esses comentários e em função do que vocês mandam para a gente, a gente consegue criar coisas. É claro, gente, o Descomplica é feito para vocês. Então, obviamente, que com comentários de vocês, para a gente vai fazer muito sentido a gente poder oferecer aquilo que vocês querem. Não adianta a gente oferecer aquilo que a gente acha que é certo, porque às vezes vocês vocês que mandam, tudo bem? E aí, é claro, gente, aquele momento blogueiragem de novo, não custa nada. As nossas redes sociais estão abertas, com muito conteúdo, muita informação. Então, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no, cara, no que você quiser, Facebook, YouTube, tudão, você pode seguir a gente lá com Descomplica e a gente vai ficar muito feliz de poder dialogar com vocês por meio dessas redes sociais também. Beleza? Então é isso. Bom, meus alunos e minhas alunas, surge aqui pra mim uma das coisas que eu vou te falar que eu escuto muito nas escolas em que eu trabalho, com aquelas pessoas que estão acendendo ao terceiro ano ou pré-vestibular, que ela como é que funciona? Se eu tô fazendo pré-vestibular direitinho, bonitinho, por que, que eu tenho que pensar em um curso pré-vestibular? Bom, esse conceito de pré-vestibular é um conceito muito antigo, porque a gente entendeu que as provas que fazem com que os estudantes ingressem na universidade, eles tentam cobrar ou assuntos com nível de dificuldade um pouco maior, ou então, nos dias, nos dias mais atuais, eles acabam cobrando questões muito interdisciplinares, contextualizadas e tudo mais. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu já peguei uma questão do Enem, tá? É, alguns anos atrás, que ele falava sobre folha de Flandres. O que, que é isso? É uma folha que recobre os alimentos enlatados e ele falava sobre, pô, não, não, não compre alimentos enlatados com a lata amassada porque pode estar enferrujado, isso pode contaminar o alimento. É claro, gente, é uma questão relacionada a uma assunto de ensino médio, é evidente, mas ele está contextualizando. Mas olha só, Alan, é só isso? É só contextualizar? Gente, parece uma coisa boba, mas é fundamental que nós, professores, vejamos a situação do nosso dia a dia, tudo que a gente consegue encontrar por aí, e a gente tentar aplicar os conceitos de ensino médio. Durante muito tempo, as pessoas se questionavam muito do tipo, ah, pô, mas com que que eu aplico isso? Ligações químicas, forças intermoleculares, eu estou trazendo <risos> pro meu lado, né, gente? É óbvio. Tabela periódica, sei lá, cálculos Químicos, estequiometria, olha só que palavra doidona. As pessoas falam assim: cara, como é que eu aplico isso no meu dia a dia? E é isso que os vestibulares atuais têm cobrado. E a gente, com a nossa experiência, né, a gente vive Enem desde então, desde quando o Enem sofreu. Quase não saem desde que o Enem sofreu reformulação. E a gente entende como pode cobrar. Hoje em dia, eu, como professor, eu já ando no dia a dia, já pensando numa possível problemática que o Enem ou outros vestibulares podem levantar para vocês. Então, basicamente, o pré-vestibular é isso. A gente vai tentar focar, claro, muito em exercícios, provas antigas, para que a gente consiga trazer para vocês toda essa contextualização aplicada, de fato, ao que vocês aprendem, aprenderam no ensino médio. E, é claro, que com um nível de dificuldade um pouquinho mais alto, Alto. Tudo bem? E aí, a pergunta agora <risos> vai ser feita para você. Você sabe me dizer quando é que você vai é, concluir o ensino médio? Essa é uma pergunta, é uma questão interessante. Bom, por que eu tô falando isso para vocês? Ah, é lógico que eu já terminei, ou é lógico que eu vou terminar esse ano. Calma. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque isso é uma temporalidade importante. Sabe por que eu tô falando isso? Porque se você já terminou o Ensino Médio e ainda não decidiu o que você quer, eu tenho certeza que você olhar dentro do pré-vestibular professores dando aula de um modelo super interessante, super didático, com uma, com uma dinâmica interessante demais, eu acho que vale muito a pena. Assim, você conhece até novas áreas. A gente traz para vocês muitas áreas novas que podem aparecer, sacou? Ah, Ou então, sei lá, eu já terminei o Ensino Médio e já sei o que eu vou fazer. Pô, Se você já sabe o que você vai fazer, você já sabe quais são as matérias que você tem que estudar com maior intensidade, você já sabe é, quais são as matérias que têm maior peso e con você consegue ser um pouco mais objetivo daquilo que você precisa. Fez sentido? Agora, não terminei ainda o ensino médio. Se você não terminou ainda o ensino médio e já sabe o que você quer, só alegria, você já está sendo uma pessoa bem objetiva e bem direcionada àquilo que você vai ter que estudar. Se você, por acaso, não terminou e ainda não sabe o que você vai fazer, eu tenho certeza que eu posso dizer para vocês que vocês estão na posição que eu estava no meu terceiro ano. No meu terceiro ano, galera, eu passei por uma situação de estar no terceiro ano e não saber o que eu tinha que fazer. E o pior de tudo, a sociedade me cobrava isso. Tanto que no terceiro ano eu coloquei lá um curso que eu queria fazer, teoricamente, né, para dizer para as pessoas que eu tinha escolhido. E no outro ano, depois do terceiro ano, onde eu fiz só o pré-vestibular, foi quando eu, de fato, decidi fazer Química. Então, galera, fiquem tranquilos, fiquem tranquilas. Se por acaso vocês tiverem com essa questão ainda em mente, o curso pré-vestibular abre a sua cabeça. Você consegue ver, às vezes, por exemplo, ah, eu tinha problemas com história no meu ensino médio. É, pô, Mas aquilo estava muito relacionado à forma com que eu aprendia, a obrigação de aprender aquilo e não aprender aquilo para a vida. E o pré-vestibular me trouxe isso. De verdade, gente. A gente vai ter... Vocês vão ter aulas aqui, e eu até eu falo a gente porque eu também assisto a aula de Descomplica. Vocês vão ter aulas com professores que são brilhantes, gente. Brilhantes, brilhantes. Cara, professores que trabalham com áreas sensacionais né, ou já passaram por áreas sensacionais, isso ajuda demais na sua escolha. Eu consigo trazer uma noção química, por exemplo, o Oda consegue trazer uma noção, ele é doutor em, em biologia, né ele consegue trazer uma noção acadêmica, vocês têm professores que, nas mais diversas áreas, autores de livros, palestrantes, e é ali dentro que você consegue encontrar às vezes uma área que você nem sabia que existia. Isso vale muito a pena, eu acho que é muito importante vocês terem isso em mente, perfeito? E aí, meus amores e minhas amores, eu te faço uma outra pergunta. Qual é o seu objetivo com o Enem. Talvez algumas pessoas pensem claro que meu objetivo é entrar na universidade, eu sei, mas cara, a gente precisa ser um pouco mais específico. A especificidade ela é muito importante. Você vai fazer o Enem porque você é treineiro ou treineira, essa coisa é um ponto importante, porque às vezes as pessoas vão fazer só pra treinar de fato, estão no primeiro, no segundo ano, né? ou até mesmo no terceiro ano, e imaginam que precisam de mais um ano ali pra amadurecer e vão treinar só fazendo a prova do Enem. Se você estiver nessa posição, eu acho que é uma situação muito interessante para que vocês vejam como vai ser a prova. Agora, se você já tem o um objetivo vou fazer, quero entrar na universidade, vamos que vem. E aí você tem que saber, eu vou querer fazer o Enem pra entrar numa faculdade pública? Eu vou me inscrever lá no SISU? Ou eu vou fazer, por exemplo, um programa Universidade para Todos, que é o ProUni? Eu vou tentar uma bolsa pra estudar numa faculdade particular? Ou eu vou usar o Enem pra entrar numa faculdade particular e tô disposto a, en a entregar todo o meu dinheiro, às vezes é caro pra caramba. Mas enfim, galera, é claro que isso tudo tem uma prova em, em comum a todas essas áreas, que é o a própria prova do Enem. Só que você saber o seu objetivo é um ponto a ser levado em consideração. Porque não adianta, galera, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é válido. Essa aí é uma frase muito conhecida e muito popular. Você tem que saber qual é o seu principal objetivo. É claro que você pode mudar o caminho no decorrer do, do, do, seu, do seu processo de pré-vestibular. Mas é claro que saber para onde você tem que ir é muito importante. Onde você quer chegar é muito importante. Quando a gente vai fazer uma maratona, e a maratona tem 42 quilômetros, você sabe que você tem que chegar a 42 quilômetros. Você tem um objetivo. Se eu sair de casa, ah, vou correr, eu posso correr 1, 2, 3, 10, 20 quilômetros, 40 quilômetros, e pouco importa. Seu objetivo, ser específico, é muito importante. É claro que algumas coisas podem ajudar o seu processo. Como assim? Ah, pegar provas antigas é fundamental. É óbvio. Desde que, sei lá, o pré-vestibular existiu na vida, fazer provas antigas era uma estratégia. Só que antigamente, acontecia muito, aconteceu comigo, por exemplo. Tô acusando umidade aqui, né? <risos> Mas acontecia muito, gente. Da gente pegar as provas e ter só a letrinha como gabarito. Por exemplo, peguei uma questão de tal universidade, só a letra C como resposta. E eu tinha muita dificuldade, porque se eu não conseguisse chegar na letra C, ferrou. E hoje em dia, com o advento da internet, a internet crescendo para caramba, e as pessoas entregando cada vez mais coisa na internet, a gente consegue encontrar resoluções bem definidas. E o próprio Descomplica ele já tem as resoluções de todas as questões do Enem, as resoluções das questões gravadas. Às vezes, você lê uma resolução e fala assim, tá, beleza, só não entendi. Cara, uma resolução gravada, a probabilidade de você conseguir entender aquela questão é muito grande. E esse é o grande objetivo. Se você poupar tempo nas questões que vocês não conseguiram resolver, por quê? Porque, ah, não consegui resolver e eu vou ter que caçar a resposta em algum lugar? Se vocês conseguirem poupar tempo sabendo que já existe um lugar onde você consegue pegar todas as questões já filmadas e gravadas, isso faz com que vocês ganhem tempos preciosos. E aí faça com que vocês, por exemplo, não tenham problemas de, ah, tô atrasado e tudo mais. É claro que isso pode acabar acontecendo, mas a gente minimiza esse efeito. Show de bola, gente? E agora vem a pergunta que eu... Jogo muito importante e, de novo, eu acabo me identificando muito com, com esse tipo de pergunta. Quanto a gente está disposto a investir né, por esse curso pré-vestibular? Curso pré-vestibular físico, claro, tem a sua importância, é evidente, mas ele tem um preço alto demais, né, gente? A gente sabe a situação econômica que a gente está vivendo, tá cada vez mais difícil e... Lidar com uma dívida muito grande é uma situação muito complicada e pode comprometer até algumas áreas vitais do seu dia a dia. E aí, é claro que pensando nessa dor, pensando nisso que você talvez esteja sentindo, ah, não sou capaz, não tenho condição financeira de arcar com um cursinho para vestibular, é... o Descomplica ele vem justamente para tentar trazer um preço acessível. E muita gente me pergunta assim, pô, mas por que, que os complica cobra valores tão baratos? Porque tem muito lance do brasileiro de aquilo que é barato não tem qualidade, não é? Na verdade, isso é um pensamento que até me dói um pouco. Na verdade, a gente é capaz de cobrar um valor super acessível porque a gente tem uma escala muito grande. Quando a gente pensa um cursinho pré-vestibular muito pequenininho, é, acaba que ele tem que pagar muitas contas, tem poucos alunos e acaba ficando caro de fato. A gente com a internet, a gente conseguiu escalar esse negócio. A gente conseguiu falar isso para muitas pessoas. Vocês têm noção quantas pessoas escutam a gente, cara. No passado, muitas pessoas falavam assim, ah, é, ah, o Descomplica vai ser um negocinho a mais ali. Hoje em dia, o Descomplica é, é. É o teu curso. Cara, quantas pessoas já não passaram pelo Descomplica e tiveram a sua aprovação? E assim, gente, pagando valores bastante acessíveis. Quando a gente pensa num passado onde o cursinho pré-vestibular ele era muito caro, acabava que o ingresso à universidade era muito elitizado. Muitas pessoas que entravam ali, entravam porque tinham grana, mesmo universidades públicas. Hoje em dia, com o advento do Enem, que é bastante solidário, pensando de modo geral, você consegue entrar em várias universidades, você consegue trazer muitas pessoas, até de situações né, de renda um pouquinho mais baixas, conseguem entrar na universidade e se vê em pé de igualdade lá dentro. É claro que, é, historicamente falando, essas pessoas elas passaram por problemas maiores, então vai ser mais difícil sim. Cara, isso é uma realidade, é um fato, gente, é um fato, mas isso começa a parecer possível para muitas pessoas. Sacou a jogada, gente? Então, eu quero deixar aqui claro para vocês que é possível, mesmo com condições financeiras que não são muito favoráveis, é possível sim você concorrer em pé de igualdade com algumas pessoas que tenham, sei lá, uma condição financeira talvez um pouco melhor do que a sua. Basta trabalhar e trabalhar muito, trabalhar forte. E eu quero dizer uma coisa, a gente aqui no Descomplica, a gente tenta trazer as melhores, as melhores coisas, a melhor câmera, a melhor filmagem, os melhores profissionais, Professores. Vocês têm acompanhamento para você trabalhar o seu psicológico, que é fundamental. O acompanhamento do físico mesmo, né, cara? quais são as... A gente sempre tenta trazer alguma coisa relacionada a alguma coisa do tipo. A gente não solta a mão de vocês. Por mais que a gente esteja distante, a gente está conectado por meio da internet. O mundo inteiro está conectado por meio da internet. E a gente pode conversar, óbvio, por redes sociais. A gente sempre tenta ser o mais próximo possível. Eu já tive a oportunidade de ir para lugares que têm uma dificuldade muito grande de acesso à informação, como, por exemplo, vou até falar o um local aqui mesmo, que foi no Ceará. Né? Eu fui para Crato, no Ceará, fui para Sobral. E hoje a gente já consegue ver, por exemplo, que estão chegando nessas pessoas. Isso é o que mais me deixa feliz, é o que mais me deixa motivado a continuar trabalhando aqui firme e forte no Descomplica. Saber que o que eu estou falando aqui não vai ser destinado a um grupo de, sei lá, 50 pessoas elitizadas e que vão tentar entrar na faculdade. Eu estou falando sim o Brasil todo. Isso é muito importante. Você fazer parte disso pra mim faz muito sentido. Sacou? E é isso, gente. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o Descomplica, aqui embaixo, na descrição do vídeo, a gente tem um link para vocês arrebentarem fazerem parte dessa equipe de alunos e alunas maravilhosos que estão aqui, cara, junto com a gente, ano após ano. E, cara, tem feito muito sentido e tem valido a pena demais. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Turma de Julho, aqui em cima no card, vocês conseguem encontrar lá um linkzinho que você vai, ter que... vai clicar e vai saber um pouco mais sobre o que é a Turma de Julho que a gente sempre fala, a gente sempre traz. Perfeito? Então, é claro, aquele momentinho blogger, que eu acho que vale muito a pena, curtir, comentar, se inscrever no canal. Isso é muito importante, porque, galera, ativa... até ativar o sininho mesmo, gente, a sua atmosfera no ano de vestibular tem que ser uma atmosfera pró aprovação. É isso, gente. Então, pô, você recebeu uma notificação de um YouTube, do próprio Descomplica, isso faz com que você esteja, vocês estejam pensando sempre, cara, no vestibular, naquele teu grande objetivo. Lembrem-se sempre que a profissão que você ingressa é aquilo que você vai levar para os seus próximos 30, 40 anos de vida. Então, é um momento que você precisa se dedicar um pouquinho mais e vale muito a pena. Você só vai saber como a sua vida seria no futuro se você entrasse na universidade pública só se você passar. Se você não passar, a sua vida vai continuar normal. E para você, a princípio, vai pensar assim, ah, tá tudo bem, a ah, minha vida está ok, está normal, mas você não tem noção do que uma universidade pode propiciar um futuro próximo. De verdade, a minha vida hoje é a vida que eu tenho só porque eu ingressei, eu ingressei, eu entrei na Universidade Federal do Rio de Janeiro no curso de Química e hoje eu posso falar isso, falar sobre Química para tantas pessoas. De verdade, eu quero muito que vocês sejam uma pessoa que vai fazer exatamente o que eu faço aqui na sua área. Eu tenho certeza que vocês podem ajudar muitas pessoas e isso pode fazer muito sentido na sua cabeça. Tudo bem? Então, agradeço demais a presença de vocês nesse vídeo. Um grande beijo no coração. Eu adorei esse momento, esse plantão que está surgindo aqui. E eu espero vê-los, né, ou vê-las, numa próxima aula. Tudo bem? Um grande beijo no coração e nos vemos num próximo momento. REC no celular. REC na câmera. REC ah! no vídeo. Pô, professor, bonitão, mano! <risos> plantão 190, take 8. lá ah, você foi feito para isso